Eu acho muito deviano comparar óbitos com desemprego. Porque desemprego você recupera com emprego, mas vidas você não recupera mais. Então, a política de saúde ela precisa ser pautada prioritariamente na defesa da vida das pessoas. A gente sabe que existe 95%, digamos assim, da comunidade científica e até da comunidade política internacional com muita cautela em relação à flexibilização, porque a flexibilização ela é perigosa para a vida das pessoas. A gente tem um vírus com alta letalidade, com alto grau de hospitalização, onde as pessoas de fato vêm a óbito, elas morrem. Eu acho que esse discurso, especialmente dos governantes, quando eles tentam criar dicotomia entre economia, e Saúde, ele vem geralmente daqueles governantes que não querem assumir a responsabilidade de colocar a mão no bolso que é a função do Estado no momento de calamidade. Nós pagamos muitos impostos, inclusive num sistema tributário injusto, para que nesses momentos o Estado consiga dar a retaguarda necessária para a população, uma renda básica de cidadania, que é o que nós defendemos, garantir aos microempresários que suas empresas não fechem. Isso não tem acontecido. Os governos que nos governam agora eles não se responsabilizam pelas políticas de Estado. Eu penso que o decreto do governador é um decreto arbitrário, porque ele não é baseado em evidências. Não ouviu os técnicos da Secretaria de Saúde, não ouviu epidemiologistas, não ouviu não cientistas da cidade, não ouviu o comitê de crise da Universidade Brasília, inclusive suspendeu os dados de projeção que a Codeplan ia enviando. Há uma aceleração no processo de contaminação. E hoje as regiões periféricas são as que estão em primeiro lugar no ranking de mortes, internação e índice de contaminação. Quando estava na elite, estava todo mundo preocupado. Agora que o vírus está chegando nas regiões periféricas, as pessoas se preocupam menos e se dão ao luxo de usar o poder da caneta para flexibilizar a quarentena. A gente sabe que é a volta desses setores negacionistas que não acreditam, por exemplo, que há uma pandemia e querem comparar essa pandemia a uma gripezinha. E não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo algo muito grave, algo gravíssimo, que a gente precisa enfrentar com responsabilidade, de forma coletiva, participativa e ouvindo a comunidade científica. Portanto, a decisão do governador Ibanez de fazer esse decreto é absolutamente arbitrária e a Câmara Legislativa, a Justiça, o Ministério Público precisa tomar medidas urgentes para defender a vida das pessoas, a saúde e também, obviamente, a economia e o emprego. E não dá para a gente comparar em nenhuma, em nenhuma hipótese a morte com o desemprego.